Oi, meu nome é Ana Edna, eu é, tô aqui no CK, né? Eu vim fazer a sobrancelha. Eu achei muito bom o projeto, que além de dar autoestima pra gente que estamos com câncer, né? É uma felicidade enorme, porque a autoestima da gente volta, né? Então sou grata a Deus por colocar essas pessoas que me mais são, né? E é isso, estou muito feliz hoje.